Boa tarde, sou Tereza da Concate Comunidades Catalizadoras, vou dar início aqui a nossa live. É a coletiva de imprensa, é a segunda coletiva de imprensa que a gente está realizando do painel Unificador Covid-19 nas favelas. A gente está com muitas pessoas aqui para dar seus depoimentos, então vamos começar. Tá bom? Eu vou mostrar a tela aqui para dar início. Vamos começar é, com uma apresentação aqui, é, lembrando um pouco como é o painel, o, quais são os dados que temos visto, as novidades desse último mês, desde o seu lançamento. É, e em seguida, eu vou passar a palavra para a Renata, da cruz que vai falar um pouco sobre a análise de dados que eles vêm fazendo e reflexão sobre o painel. E aí a gente vai abrir daqui uns 10 minutinhos para para os depoimentos dos parceiros que estão nos territórios realizando os trabalhos de prevenção e também na contagem de casos em muitos, é, muitas comunidades que estão aqui no painel. Tá? É, eu queria é, começar com, com, é, destacando que no nosso último encontro, né, na primeira coletiva, dia 9 de julho, é, os dados eram esses aqui em, em, acima à direita. Tivemos quatro mil e poucos casos confirmados no painel e seiscentos e poucos óbitos. Agora esse número já está em nove mil casos confirmados e 1.400 quatrocentos óbitos. É, isso é porque a gente está, é, além de acompanhando as comunidades que já estavam no painel, né, que tem seus aumentos, estamos também cada vez mais buscando fontes novas de dados. É que o Brasil continua sendo um dos países com maior número de casos novos por dia. Esse dado é atual. Apesar de vários países estarem em processo de aumento, o Brasil continua, não só aumentando, mas é entre os que estão com maior número de casos novos por dia, por volta de 60 mil. A gente tem aqui uma lista atual dos estados do Brasil com número de casos e óbitos. E o que eu vou mostrar para vocês agora, aquele número que eu citei do painel unificador, de 1.402 é, óbitos é, já é maior do que seis estados brasileiros. Mas isso é apesar do fato que só estamos contando até agora né, é um número limitado de favelas, ok? então o número vai ser bem maior. Os dados para cada favela representado no painel são alimentados da melhor fonte identificada até o momento, mas as fontes são limitadas, então esse número ele é baixo. né? Até agora, no painel unificador, temos 41 complexos ou favelas já inclusos. Esse número aumentou de 27 para 41, de um mês para cá. Mas assim mesmo, né tem mil favelas pela cidade. né esses ah, É importante lembrar que complexos são conjuntos de favelas. Então, como nós estamos contando o complexo da Maré, complexo da Penha, complexo do Alemão, esses são conjuntos que é, são equivalentes a mais ou menos 154 favelas individuais, tá? dessas mil na cidade, estão contempladas no painel unificador. Para quem quer entender um pouco mais sobre como ele funciona, é, os relatores locais, nos casos onde os, os dados vêm da relatoria local, eles preenchem um formulário que vai alimentando o número de casos e óbitos confirmados. As fontes são painéis comunitários, painéis públicos e relatores locais, principalmente. E a relatoria local acaba sendo a mais eficaz. As favelas com contagem mais precisa são as que fazem parte das 16 favelas do conjunto de favelas da Maré e cinco comunidades de Itaguaí. Isso é porque as pessoas ali estão no território fazendo esse trabalho. né? E isso é, é, é por isso que esses são os dados maiores no nosso painel. Então, se a gente voltar aqui na nossa lista, o Complexo da Maré está é, em primeiro lugar e várias comunidades de Itaguaí em seguida. É, isso vocês vão ouvir desses dois grupos hoje, né, entre os depoimentos, Isso é, é por esse motivo que os números nessas comunidades são entre os maiores. No caso da Maré, é, a, a Redes da Maré está fazendo esse trabalho no território e a gente chegou a fazer no, no nosso release, uma análise que se você pegar a maré como base para todas as favelas da capital, a gente teria uns 15 mil moradores infectados por coronavírus no estado, que contaria é, seria correspondente a 20% dos casos de covid na capital. É, no caso de Itaguaí, né, a fonte de dados é a Associação de Mulheres de Itaguaí, Guerreiras Articuladoras Sociais, que é uma organização local, onde um grupo de mulheres vem fazendo um levantamento intenso Desde março, é, a gente vai estar tá ouvindo é, da Ana Paula daqui a pouquinho. tá? Então, finalmente, é, com a participação dos relatores e outras fontes, a precisão desses dados vai subir em relação aos dados publicamente disponíveis com o tempo. Cada mês a gente procura novas fontes para a gente poder ter dados mais precisos. ok? Agora eu vou passar a palavra para Renata, da Fiocruz. É, meu nome é Renata, eu sou do Núcleo de Geoprocessamento do Laboratório de Informação e Saúde do ICIC de Fiocruz e também participo da Sala de Situação de Favelas na Fiocruz. Então, o objetivo de estar falando aqui com vocês hoje é para tentar mostrar né, as contribuições é, para a estratégia de visibilização desses territórios e as possibilidades também, e, e assim poder enfrentar de uma maneira mais adequada é, essa pandemia que a gente está passando. Próximo, por favor. Então, aqui a gente tem um, um mapa com os dados que o IBGE está é, divulgando, aliás, eu, diversas instituições estão fazendo essa divulgação constante, né, adiantando divulgações que seriam feitas para tentar é, ajudar no enfrentamento da pandemia. Então aqui a gente percebe a distribuição das da proporção dos domicílios em áreas de favelas em todo o, o, o território brasileiro e a gente tem um destaque aqui para o estado do Rio de Janeiro onde a gente consegue ver o município do Rio de Janeiro como uma área é uma da, uma faixa das áreas mais com maiores concentrações de, de proporção de população de domicílios é, nessas áreas de favela. Na nota técnica não ainda por favor volta o anterior. Isso. Na, na, nessa nota técnica, é, o IBGE colocou é, que essas, essas áreas é, de favela estão em torno de 2 quilômetros uma grande parte, né, dois terços dessas áreas, estão a dois quilômetros de distância das áreas de hospitais. Mas isso não quer dizer que a acessibilidade dessa população é, aconteça de maneira adequada, né, porque esses dois quilômetros são em linhas retas né, e a cidade a gente faz diversos caminhos. Além disso, as populações muitas vezes não têm recurso para chegar até essas áreas para serem atendidas. É importante ressaltar também que 20% desses lares ficam é, nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses dados vão ser é, confirmados né, no censo demográfico de 2021. Próximo, por favor. Falando especificamente do Rio de Janeiro, né, é, essas áreas de favela, que elas têm uma construção desse espaço geográfico, que são de grande interesse é, nas análises da situação de saúde para na saúde pública, né, é, por toda a sua contextualização, né, é, e existem questões, né, na delimitação dessas áreas, né, é, existem, às vezes, é, falta de coincidência também, é, não há coincidência 100%, existe uma grande parte de coincidência, mas não é 100%, entre o IBGE e o Instituto Pereira Passos, que é responsável por fazer a delimitação, é, a, o mapeamento do no município do Rio de Janeiro, o IBGE apresenta... É, pra, já para 2020, 778 áreas de favelas e o, o IPP em 2008 já apresentava é, 1.021 áreas de, de favela. Né? É, e nesse, nesse trabalho que o painelificador está desenvolvendo, a gente está percebendo que existem algumas áreas de favela que não estão nesse mapeamento, nem do IPP, que tem um número maior, e também os números não são coincidentes. Né? E aí vai levantando mais questões com relação à localização é, dos dados de saúde também. O próximo, por favor. É, então, a gente já vê algumas questões é, relacionadas a... Primeiro, a gente tem dificuldade de acesso, às vezes, ao, ao, ao atendimento né, no Sistema Único de Saúde. Muitas vezes a gente consegue, mas não de maneira tão adequada. Além disso, quando os dados é, entram dentro do Sistema de Informações de Saúde, muitas vezes é, o endereçamento não é tão adequado. E muitas vezes é, o CEP ele não, não tem uma abrangência de todo é, o território. Como, por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui de Rio das Feras, em que a gente tem... Apenas duas ruas que passam pelas laterais né, da favela. Então, muitas áreas ficam essa informação. Às vezes, alguns usuários também não reconhecem é, o CEP das suas áreas. O próximo, por favor. E aí a gente já passa essa dificuldade de localização desses dados de saúde já com outras outras doenças. né? É, mas agora com a pandemia, em que a gente não está tendo tempo né, de consolidação desses dados de sistemas de informação de saúde, a gente está tendo mais dificuldades ainda. A gente acredita que uma média de perda de localização de endereços né, desses dados de saúde esteja mais ou menos em 30%. Né? É, e a gente acredita que essa perda de 30% ela não acontece de uma maneira igualitária na cidade toda. Né? Ela vai ser mais intensa, é, muito provavelmente, nas áreas de favela, até pelo pela seu arruamento, como, como lote 1, rua 2 e assim por diante. Outra questão é o equívoco do, do limite de bairro. Então, os bairros, é, é, as pessoas que moram no complexo do Alemão, por exemplo, às vezes dizem que moram em Bom Sucesso ou em Ramos, as pessoas que moram em Vila Isabel às vezes dizem que moram na Tijuca, então tem essa diferenciação por conta da, da, do, do o equívoco do próprio usuário. Próximo, por favor. Então a gente tenta fazer a questão, questões de áreas de influência, né? como a gente viu na, no mapa anterior. Existem também os dados de unidades de saúde da família, né? que algumas é, unidades né? e algumas clínicas estão divulgando essas informações dentro desses sites que estão aqui no canto direito. É, e essas informações elas podem também subsidiar... O ideal seria que todas essas áreas de favela estivessem divulgando também pelas suas, mas é uma situação muito difícil, todo, o, tudo que o, o, que o sistema único tem que é, transmitir com relação à informação. Então, a, a urgência da informação nessa pandemia ela, ela é bem complicada e, enfim, a gente está tentando fazer o melhor. Esses mapas, eles mostram é, duas, duas camadas de informação. Em cinza estão os dados do painel da prefeitura do município do Rio de Janeiro, que são as informações por bairros. E em, em rosa clara até vinho, são os dados é, coletados do painel unificador das favelas. Então a gente percebe aqui que no, no complexo do Alemão e na Maré, né, os, os bairros estão em cinza bem claro, né, é, com relação, o primeiro, o primeiro mapa é com relação a, aos óbitos, né, então nas áreas de favela, como a gente não tem população, a gente colocou os dados de óbito, os bairros é, são as taxas de mortalidade, o do meio são os casos e as incidências e o último é a letalidade, né, é, a letalidade é o número total de óbitos dividido pelo total de casos, né? E tem mais aqui alguns destaques que Rio das Pedras, ele se encontra é, numa diferenciação de letalidade com relação ao seu bairro, né? É, e um destaque também importante é a comunidade de Engenho é, Itaguaí, que tem informações, é, tem um número bastante elevado de casos, e o um número é, elevado de óbitos é o segundo no, no, no painel, é, mas a letalidade, se a gente olha no, no mapa de letalidade, a, a, ele está com uma cor um pouco mais clara, um pouco mais na média, Signif isso pode significar que estão é, tendo muitos casos, então é, a taxa fica é, um pouco mais suavizada, e é, além disso, é, ou pode ser que, o município de Itaguaí está conseguindo enfrentar de uma maneira mais adequada, apesar de, da letalidade ainda ser, mesmo estando na média, ainda é bastante alta. O próximo, por favor. É, aqui há algumas contribuições que a gente está tentando fazer para tentar melhorar os dados, para refinar ainda os dados, colocando as áreas de favela em cima de imagens de satélites, para tentar conferir para ver se os dados estão caindo no lugar certinho, a gente também está inserindo dados de unidades de saúde da família para tentar também conseguir coletar esses dados, é, pode ser uma, uma informação futura. E a, queria destacar aqui a importância do painel unificador para os moradores des, des, desses territórios e para a saúde da, é, pública, porque o painel ele tem conseguido reunir dados que o poder público não está conseguindo capturar, né? através da ação dos relatores que estão nos, nesses territórios atuando e que a partir Desse, desse trabalho, desses relatórios, ele, a gente, o painel tem conseguido levantar esses dados, né? Para a gente poder ter né, a apresentação de informações bem detalhadas, né? No nível da, das áreas de favela, né? E a gente consegue ver de maneira conjunta, né, a todas as que estão informando, né, isso aí vai dar um, uma complementação e uma, ulti, uma otimização na análise dessa situação de saúde. E também, também contribui na divulgação da posição geográfica, né, que permite também a gente analisar dentro do contexto, né, em que bairro que está acontecendo. E... É... E, e, e nesse sentido, conseguir essa visibilidade pode ajudar a gente, a, a essa população, ter mais direito à cidade. Né? Muito obrigada, Renata. Agora a gente vai passar a palavra para os parceiros né, nos territórios de organizações comunitárias e também moradores que vão relatar experiências é, nesse momento e os obstáculos que estão enfrentando é, novos, em alguns casos, é, em relação a outros momentos da pandemia nas reuniões semanais, né, a gente está percebendo o negacionismo crescente, o estigma crescente em relação a quem tem a doença, diminuição das doações para enfrentamento pelos coletivos locais, falta de prevenção, falta de acesso à renda básica, falta de acesso a alimentos, falta de teste, água e acesso à unidade de saúde. Então, assim só para é, é, iniciar essa conversa né, sobre o, o, o momento que a gente está vivendo, é, é mostrar que se a gente for pensar em termos de, de para onde estamos indo, né? o que a gente está vendo crescendo agora é o negacionismo e o estigma. E todo o resto está em falta. Doações, prevenção, acesso à renda básica, alimentos, testes, água, unidade de saúde. Então, para iniciar essa conversa, é, eu vou chamar a Ana Paula Salles, que é a liderança de Itaguaí das Amigas, é, para apresentar e falar um pouquinho, uns três, cinco minutos cada um, é, sobre a experiência local. É, e eu vou avisar que, para garantir o tempo de todos, quando falta um minuto, eu vou mostrar uma imagem aqui. Pode falar. Boa tarde a todos e todas, os participantes dessa reunião. Queria muito agradecer a oportunidade. né? Meu nome é Ana Paula Salles, tenho 51 anos de idade, é, atuo como líder comunitária aqui em Itaguaí há 15 anos e eu gostaria de começar com uma frase da primeira estrofe de uma canção do Lulu Santos, que eu estou até postando aqui agora, é, permitindo uma liberdade poética para alterar a primeira parte, em que diz: Eu não vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia, que insiste em nos rodear. Permita-me, Lulu Santos, né? o que acontece aqui, é, diante é, da notícia de uma pandemia em março, nós fomos é, pegas né, de surpresa, porém já fazíamos um trabalho forte com as desigualdades sociais, né? E já tínhamos passado por uma inundação pelas enchentes do dia 1 de março. Então já era uma situação calamitosa né? é, E a notícia da, da pandemia ela veio como uma bomba a piorar um quadro, uma realidade que já era ruim para nós aqui. Né? Então é, nós ficamos assim no primeiro momento estarrecidas, só que nós é, tomamos uma decisão. Nós somos seis mulheres é, em cada comunidade, e líderes comunitárias e que a gente partiu para a linha de frente no, no, no, no combate à Covid, mesmo sem entender nada, mesmo sem saber nada. E desde março, de forma bastante intuitiva e empírica, sem compromisso algum, com as ciências exatas, com as estatísticas, até porque eu sou graduada em ciências humanas, né? sou bacharel em direito e com especialização em direitos humanos. Então, de uma forma muito natural, de uma forma muito simplória, nós começamos a fazer uma contagem a, a nível de informação com base comunitária. É, não tem temos recursos, né? não temos notebook, tablet, muito, muito mal a internet, funciona aqui. Então, nós passamos a fazer um trabalho de formiguinhas, fazendo contagem mesmo. Ó, na rua tal tem tantas pessoas, na rua de trás tem tantas pessoas, no, no bairro tal tem um foco maior. Então, é essa realidade que a gente se deparou. E quando eu... Me, me identifiquei com essa com esse trecho da canção em que eu passo por cima de um muro Eu a, nós estamos é, caminhando dentro dos becos e vielas de, é, nas beiradas dos valões no pico da favela a gente está passando por cima, a gente está visualizando a gente está vivenciando uma realidade que de um lado é uma população carente, sofrida que quer ajuda e de outro, uma população que não acredita, que apenas acham que é apenas uma gripezinha. Só que não é isso que acontece. E o que estava ruim já em março, é, acentuou a problemática, porque Nós não temos só um problema hoje social, nós temos um problema social de saúde pública, com uma pandemia mundial. Nós temos um problema político, porque, infelizmente, essa pandemia nos sobreveio num momento de eleição. Então, muitas autoridades a nível municipal, estadual e principalmente federal, eles estão preocupados em colocar sujeira debaixo do tapete. Então, não interessa, de fato, é, mapear, é, identificar o quantitativo exato. E eu é, é, aproveito para poder manifestar a minha, a minha indignação, porque eu tenho certeza que não tem condições da gente continuar é, passando por isso, fingindo que nada está acontecendo. Então, eu estou muito preocupada, continuamos na luta, é, precisamos de ajuda com muitas doações, porque flexibilização é uma balela, não dá para a gente aceitar isso, porque é, fala-se muito da segunda onda, mas a gente ainda está na rebordosa da primeira. Então, assim, gente, é desesperador. Então, a gente tem muitos problemas é, com auxílio emergencial, filas homéricas na porta de cada agência da Caixa Econômica, que vira um fator de contaminação maior. Enfim, eu agradeço a oportunidade aqui e continuamos na contagem de formiguinha, de rua em rua, de casa em casa, é, completamente despreocupadas com qualquer tipo de cobrança por numerações exatas, porque nós somos somente mulheres enganjadas contra a desigualdade social. Eu queria muito agradecer a oportunidade, porque o painel Covid ele veio de encontro a, a um espaço, que, a uma, uma estrutura que nós, enquanto líderes comunitários, não temos é, na, dentro das nossas casas, né? dentro das nossas associações. Então, o painel veio é, me dar um suporte para que eu pudesse expressar as continhas que nós estamos fazendo nos nossos caderninhos. Né? Então, é, com muita simplicidade mas muita honestidade que a gente está aí firme na luta. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade do painel Covid, porque existe muito mais coisa por trás do painel, da contagem meramente de vidas, pessoas, casos confirmados ou não. O problema é muito maior. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Para quem quiser contactar os é, apresentadores, os, é, os coletivos dando depoimento, só mandar e-mail para a gente é, ou procurá-los né, no Facebook, estão todos lá. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael Oliveira, do coletivo Favela Vertical, e de Gardenia Azul. Fica à vontade, Rafael. Boa tá, tarde, tá, gente, tudo bem? Rafael Oliveira, o coordenador de gestor, atual, atual gestor e fundador do Favela Vertical, que é um instituto do Gardena Azul, uma favela na zona de Rio de Janeiro, é, inviabilizada mediaticamente, politicamente, desde o seu nascimento e dominada pelo problema paralelo, que é a milícia é, também. O, o Covid, dentro da minha favela, foi uma realidade muito muito normal. assim a foi uma questão de, de literalmente, semanas para a normalidade voltar, digamos. A gente teve a, a, primeira, a primeira onda né, que aconteceu dentro da comunidade e com duas semanas o presidente começou com as suas falas negacionistas e tudo mudou mas dentro de uma comunidade onde o conservadorismo é muito presente. Mas eu não vim para falar sobre isso especificamente. Né? Hoje eu queria muito que a gente abrisse um pouco o leque e enxergasse mais do que a gente enxerga nas favelas hoje. Primeiro que todo desde o começo a gente tinha uma falácia de que o, as comunidades seriam os propulsores do Covid dentro do Rio de Janeiro. É, um, um, uma fala racista e totalmente sem escrúpulos. Porque desde o começo, as primeiras organizações a, a, a realmente é, darem efetividade ao trabalho contra o Covid foram as comunidades, foram as favelas. Foi o trabalho da Rocinha, foi o trabalho do Vidigal, foi o trabalho da Cidade de Deus, foi o trabalho do Alemão, foi o trabalho daqui do Gardênia. Desde o começo, a gente foi potência e continua sendo. E hoje, ainda assim, a gente pode ampliar esse painel que hoje tem dado as portas para a coletiva, ou todo o trabalho que gerou especulação dentro das comunidades, para enxergar um pouco mais do que é, sabe? É, a gente deu uma aula para a sociedade civil de como é a organização e como é coletividade realmente dentro do, de um espaço. E ainda assim, olham para a gente com apenas dados de morte, sendo que durante todo esse tempo a gente nem se construir é, no cenário de Covid potências contra o vírus, a gente construiu potências a favor da educação, a favor da cultura, a favor do bem-estar social e do lazer aonde podia ter. É, então, é um recado muito sincero que a gente pare de olhar, a partir de agora, para as favelas com esse cenário tão caótico, e, mas não estou dizendo que não tem que olhar, é muito preciso a gente continuar contando os números, porque é isso que demonstra que a doença não acabou, mas, enquanto a partida também, demonstrar como é, a singela potência das favelas pode modificar e melhorar o nosso país, como a gente pode aprender a organização e coletividade dentro das comunidades, como a gente pode aprender tudo que a juventude tem para dar, é, respeitando ainda assim as ideias dos nossos ancestrais que há 10, 20, 50 anos, 100 anos, construíram, hoje que a gente consegue caminhar. É, um pouco da, tleca, da, da, da, da dessa, dessa teca é importante dizer, porque a gente perdeu um pouco da noção assim do que, que é, do que que é a, a favela hoje, além de contar corpos, é, e é muito importante a gente voltar nesse âmbito, é muito importante voltar para essa fala, entender que dentro da favela, dentro de toda essa estrutura de racismo, dentro do, do, do desgoverno que a gente vive, ainda assim a gente continua demonstrando dia, dia, dia após dia, coletividade, a gente continua demonstrando dia após dia, progressismo, quando se fala com um diálogo dentro das massas, é, progressismo, quando se fala com um comércio local, progressismo, quando se fala com todas as estruturas que hoje não, não, não, não habitam dentro do, da, da elite social. É dentro da favela que a gente vai encontrar as melhores soluções. Não só contra o Covid, mas em todas as relações que a gente pode ter socialmente. É isso. Muito obrigada, Rafael. Vamos passar a palavra agora para o Douglas Eleodoro, do coletivo Conexões Periféricas de Rio das Pedras. Douglas. Oi, pessoal, boa tarde a todas e todos. Tereza, obrigado aí por organizar mais essa atividade é, de publicização né, do painel, que está sendo um, é, um espaço tão importante para nós, coletivos, de diversas favelas. Eu sou Douglas Eleodoro, sou morador, crio aqui da favela de Rio das Pedras, moro aqui há 34 anos, é, atuo no coletivo Conexões Periféricas RP e também em outros coletivos que se organizam aqui em Rio das Pedras. Achei bacana, o Rafael enfatizar a potência da favela né, diante da Covid-19, é de fato, inicialmente parecia que havia uma preocupação muito forte, midiática, quando chegasse a Covid na favela, mas posteriormente o que a gente viu foi que essa preocupação, essa ideia de preocupação, é, enfim acabou enfatizando ainda mais o estigma que há sobre a população favelada do que necessariamente se perpetuou se materializou em ações para para ajudar essas favelas, né? Para ajudar nas organizações que já estão acontecendo desde o início. Então acho muito importante enfatizar isso. E aí focando em Rida das Pedras, eu quero colocar algumas dificuldades que a gente tem encontrado, né? É, sobretudo em relação ao levantamento. É, o painel ele foi pensado, né? Justamente para poder articular as informações e ser um canal de dados. Para a comunidade, para o poder público, enfim, para a gente pensar ações de maneira coletiva e após uma série de reforços, né, dos estigmas que há sobre a população favelada, o que acontece é que as pessoas estão agora aderindo ao negacionismo que já era presente no governo federal, né, e em outros governos, mas principalmente no governo federal, o tempo todo negando a Covid-19, negando seus impactos. Então, é, eu lembro que no, assim que começou a serem feitos alguns levantamentos, alguns apontamentos sobre as favelas, não falava-se de Rio das Pedras como ainda não fala. Eu acabei de olhar novamente para ver se já foi inserido no painel da Prefeitura do Rio, não consta lá nenhum dado em relação à Rio das Pedras. Então, a população estava reivindicando justamente, ué, Rio das Pedras não é falado, sempre quando fala de enchente, quando fala de outros problemas, sempre vem aqui para fazer cobertura, mas agora a Covid parece que não existe, parece que não tem ninguém afetado em Rio das Pedras. Então essa estava sendo uma demanda da população em querer dados sobre Rio das Pedras. Então nós nos organizamos numa é, uma rede de solidariedade de afeto que já existe em Rio das Pedras, né? e, e automaticamente essas, esses coletivos, eles têm uma confiança das pessoas, então são eles, né? Corrente do Bem, Cine Rock, Projeto Semeando Amor, ONG Social Beat, Aliança do Bem, Coletivo Semente, entre outros espaços, outros coletivos que também atuam, fazem outras lideranças comunitárias que fazem ações importantes em Rio das Pedras. E aí a gente começou a fazer um levantamento de maneira coletiva, a partir de um formulário né, no Google mesmo, né, para ser mais fácil, a gente, apesar de ser vários, serem vários coletivos, nós não temos estrutura para sair de casa em casa, Rio das pedras não é um complexo, mas é uma favela gigantesca, com mais de 100 mil habitantes, então é uma favela muito densa, demograficamente, e a gente não tem essa estrutura para fazer esse tipo de levantamento, que é o papel do Estado, inclusive. É, então começamos a fazer esse levantamento. No primeiro momento teve uma adesão muito grande, as pessoas responderam o formulário, posteriormente, depois de mais um erro de cobertura na, na, na grande mídia, depois do é, informativo lá, do, da reportagem sobre aquela metodologia do CEP, né, acabou que apontou a Rua Amparo como epicentro da Covid-19 em Rio das Pedras. Então, isso gerou todo um, um aumento do estigma sobre os moradores que já que já estavam trabalhando e que moram, que residem ali na Rua Amparo e no seu entorno. Então, essas pessoas correram risco de perder o emprego, enfim, foram questionadas diversas vezes por seus é, empregadores, etc. Então, numa segunda, a gente está fazendo esse levantamento toda a primeira quinzena do mês. No segundo levantamento que nós iniciamos agora em agosto, que a gente está terminando, poucas pessoas estão querendo responder. Por quê? Certamente elas estão querendo negar ou estão com medo de sofrer esse preconceito nos seus trabalhos. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar... Né? inclusive para moradores das favelas que estão é, assistindo, a importância da gente conseguir esses dados. Inclusive, não precisa se identificar em momento algum. Né? Tem esse sigilo em relação ao nome da pessoa, onde ela mora especificamente, justamente para não aumentar esse estigma. Isso é algo importante. Vou finalizar que Cada é, favela, obviamente, tem a sua especificidade, mas o das Pedras tem o seguinte. Né? Uns trabalhadores autônomos né? e informais e muitos trabalhadores das áreas de serviço, na Barra da Tijuca, nos shoppings, muitos garçons, empregadas domésticas, vendedores, atendentes, justamente as áreas que estão fechadas, estão reabrindo agora. Então, muita gente ficou desempregada e está tendo é, muitas dificuldades de se manter. Então, essas redes de solidariedade estão fazendo as atividades de, é, entrega e distribuição de cesta básica, distribuição de quentinha, e lá no projeto sem meu Amor a gente está fazendo uma distribuição, e é legal enfatizar uma parceria que há, né, uma coletividade entre os coletivos, né, um coletivo recebe e repassa para outro, isso é muito importante enfatizar. É, e aí, uma crítica que é importante se fazer, é que o governo federal, nesse, no primeiro momento, deu um apoio financeiro mega grande importante para os bancos e não para os pequenos empreendedores, né, para o pessoal informal, para os autônomos. Esse essa é uma demanda importante nesse momento para que as pessoas possam manter em casa, né, não ter que sair, não ter que circular à procura de emprego na informalidade. Se tivesse um auxílio para esses pequenos empreendedores locais, isso é fundamental nesse momento. Para além das seixas, para além dessa dessa desse apoio que está sendo feito. E o que coloca, para finalizar, o que coloca em, questão, em risco grande... Por exemplo, eu sou professor, trabalho em duas redes, em dois municípios diferentes, Maricá e Niterói, e atuo, e trabalho e moro em das Se liberar o retorno às aulas, é um grande risco de aumento potencial da Covid nas favelas, porque eu vou circular por vários lugares diferentes e vou tar, eu posso né, acabar... É, enfim, transmitindo a Covid em vários espaços diferentes. Então, é um, um risco total essa ideia de reabrir as escolas nesse momento. Infelizmente, é uma é uma questão eleitoreira, né? um ano eleitoral. Se não fosse isso, certamente seria questionado, seria revisto, mas é algo a se atentar, tá Obrigado, Tereza. Obrigado a todos. Obrigada, Douglas. Agora vamos passar a palavra a Maria Cristina. Foi. Ah, ótimo. Boa tarde, Tereza senhora. Mas, eu. Parabéns. Boa tarde, boa tarde. obrigada pela... pelos parabéns. Quero dar boa tarde a todo o painel e dizer que hoje eu estou de máscara. Eu não estou na minha casa, eu estou na casa dos meus netos. Eu tenho 14 netos, são tudo de 16, 18 anos para baixo e eu me preocupo com a contaminação tá é... eu não sou comunitário eu tô falando como paciente eu fui um uma paciente que teve informação do veículo de televisão que se você tivesse com sintomas não fosse ao hospital Entendeu? Então, isso aconteceu comigo, eu fiquei protelando e quando eu cheguei no hospital, eu já estava mesmo quase terminal. Então, essa é uma das informações que foram passadas para as pessoas e as pessoas não tiveram acesso. É, deu, procedeu assim, eu quero dizer que... Eu agradeço muito a a Dó, porque se eu não estivesse internada num hospital de campanha, hoje provavelmente eu não estaria com vocês aqui. Porque lá eu tive, é, lá no Leblon, eu tive atendimento de primeiro mundo. Não me faltou nada. Desde o antibiótico testado, que eu fiz quatro testagens, o meu corpo não reagia. Eu só fui saber disso quando eu tive alta. Mas os médicos é, fizeram de tudo para que eu hoje estivesse aqui. Então, eu agradeço muito. E que se esse tipo de informação fosse dado diferente, se as pessoas tivessem... É, o auxílio médico ao qual eu tive, muitos não teriam morrido, muitos teriam sido alcançados, não precisaria ser tubado, entendeu? Então, essas, essas pessoas, igual nós vimos, nós estamos em mais de 100 mil mortos no dia 8, fez, né? Isso aí é, conforme teve um amigo aí que falou, nós já, é, devido à má informação, devido à negligência do governo, onde hospitais faltavam insumos, faltava remédio, é, e até o corpo material humano. Mas eu sou agradecida aos médicos, aos empresários que construíram esses dois hospitais de campanha, porque quem passou por ali só foi embora mesmo porque não foi da vontade de Deus, porque a eficiência dos médicos, o amor daquelas pessoas, desde os médicos até mesmo as pessoas que serviam a alimentação para a gente. Eu fiquei no CTI, fui muito bem, muito bem muito bem medicada, tanto hoje eu estou aqui, né eu tinha um certo... Tenho ainda, sou meia gordinha, então, vocês sabem que a pessoa gorda, hipertensa diabética, com glaucoma, então, eu tenho todas essas doenças, mas, graças a Deus, eu fui muito bem recebida. E isso que eu queria deixar para o painel, que esse negócio de abertura né? nas escolas, isso aí, é, para nós na favela, vai ser muito complicado. Porque a, a contaminação na favela não está sendo... As estatísticas não é real. Não é real tanto dos que estão contaminados como dos que já passaram, como eu já relatei em outras vezes. Que tem pessoas que estão morrendo e que não estão tendo o, o, o diagnóstico médico né, que era Covid. Então, isso a contaminação está sendo maior. Né? mas eu quero agradecer a oportunidade, Tereza que você está me dando de falar e se as escolas públicas abrirem a contaminação vai ser maior Começou porque as escolas particulares estão tá fazendo um trabalho e a escola pública não vai ter esse trabalho porque o governo não teve esse trabalho para fazer a divulgação da doença que já estava no Brasil desde dezembro, tá, Teresa? Então, eu agradeço aí a oportunidade. Muito obrigada, Maria Cristina. É, Maria Cristina apareceu aqui numa das nossas reuniões semanais do painel e falou da sua experiência e a gente achou muito importante ouvir esse depoimento e a gente marcou a live e a coletiva para hoje sem saber que era seu aniversário. Então, parabéns. Que bom que você está aqui com a gente. É, a gente pode, pode contar, ouvir a sua história. Obrigada. Então, vamos passar agora para a Nil Santos, do AMAC, do Duque de Caxias. A Nil está tá na área. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas e meninos. É, parabéns para né, a Maria, a fisica dela, hoje também é o meu filho, então tá, são dois, dois festejos. né? Ela, que está aqui entre nós, que um experimento e o Gabriel, que é um dos voluntários aqui da UNI. Então, gente, é, falar da Baixada feminilense, falar do Covid dentro né, da Baixada Fluminense, é, é muito mais complicado do que vocês possam imaginar, porque... É, como eu falei na reunião passada As pessoas não têm consciência né? O governo não tem nada muito Porque eles estão dando vários maus exemplos E nesse momento a gente tem outro inimigo né, Que já começou a ter a campanha deles e, Então eles estão fazendo vários é, Várias traças é, Viadutos Aglomeração de pessoas Sem máscara, sem distanciamento social ser um príncipe de cuidado com a população, em torno e até com os próprios pares deles, né? Que a maioria dessas reuniões, quem, quem participa são os assessores deles. E é muita gente, muita gente, e a maioria são líderes comunitários. Não, são líderes comunidades. E o que eu tinha dito para a Tereza, o maior desafio nosso hoje, enquanto líderes comunitários, é conscientizar a nossa população, a nossa comunidade que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo pedindo que a, a importância da máscara, a importância do álcool gel, porque a maioria das comunidades não tem água encanada, é, não chega essa água. Aqui tem uma docida, né? Eu sou de tipo de saúde, sou presidente da MAC. Trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica e situação de vulnerabilidade social. Aqui mesmo na nossa comunidade, o mesmo valor a gente comprou uns 25 canos para poder melhorar a, a produção de água dos os moradores. Isso, gente, é, foi comprado com a arrecadação dos próprios moradores. Tá? Não foi um governo que chegou aqui e pensou para gente 2 mil reais para brincando. Não foi. E, assim, a gente está cobrando até com a CNPJ, mas a gente consegue desconto. Porque a maioria das pessoas não tem água encarada em casa deles Sabe? A água que não... O que você vai Mas é uma água aqui no... que veio da cidade porque o pessoal bom uma bomba na cidade da comunidade. E os próprios moradores, do colher e no limão, estão fazendo essa instalação. Né? para poder amenizar essa condição. O que eu tinha dito? Por que não o governo que se gastou -se um tanto com um hospitais que nem foram inaugurados. Por que ele não fez essa comunicação junto com nós, nós líderes de comunidade, que conhecemos o nosso território, que temos essa logística que ele não tem? porque não fez contato com a direita, por é, exemplo, a rede de famílias de que tem um, um campo bem grande, né, de, em outras instituições, não só no Rio de Janeiro, mas na Baixada Fluminense, porque eu fiz um trabalho de prevenção, que com certeza a gente vai fazer um trabalho de prevenção, com a questão, é, o outro onde as, as comunidades que estão com dificuldades de água, as comunidades que têm dificuldade de, de outros acertos à saúde, por que não fazer um trabalho de prevenção, chamando de esse pessoal que somos nós, para conversar para dialogar, porque já, a gente... Por que esse docente de, de pessoas que estão morrendo todos os dias? É uma vergonha. Eu perdi família, perdi parentes, perdi amigos. E, assim, é uma coisa, sabe, Tereza, que se a gente tivesse uma comunicação entre eles, por que eles não querem nos ouvir? Esse, esse governo tentou nos silenciar. Esse governo tentou nos não dar visibilidade para nós, instituições. Mas somos nós que estamos salvando esse país desse número ser muito pior. Porque 100 mil é como que nós estamos fazendo, uma coisa que não é real. Então, quem está é salvando esse país de uma situação muito maior somos nós, líderes comunitários, somos nós, redes. A rede é mágica. Ela está transformando o nosso país, ela tem transformado o mundo. E nós estamos, sim, com uma grande desigualdade, mas nós não estamos sozinhos. Porque nós somos muitos. E mesmo que eles dentes, não dar visibilidade a nós, no nosso trabalho, nós estamos aqui, verdadeiramente ó, resistindo. E é nessa resistência que nós vamos empregir, que vem a segunda leva, e a gente precisa se comunicar. Sabe? Eu sempre costumo dizer na que só É o que nós estamos fazendo. A transformação, quando a gente pensa na Covid, não podemos esquecer das mulheres vítimas de violência doméstica. Porque teve um estudo agora que diminuiu o índice de mulheres sendo agredidas, mas não, o índice de feminicídio, claro, as mulheres estão perdendo voz. Eu digo todos os dias de mulheres. Não tem nem plano enviar é, as mulheres. E aí, nós mulheres, nós de conferência, vítimas, quando eu falo, porque eu já senti isso na minha pele, elas estão se sentindo muito abandonadas, tá? porque não tem apoio nenhum. E se não fosse nós da rede, a desse acolhimento essas famílias, muitas famílias realmente iriam morrer de fome. Mas graças a Deus, nós estamos aqui, ó, resistindo. Obrigada. Muito obrigada, Nil. Eu vou passar a palavra agora para a Dani, que conseguiu voltar para a sala. Dani Moura, do, da Rede da Maré. Vai contar isso. um pouco como o trabalho está. Olá, vamos, vamos lá. Olá, peço desculpas que meu telefone realmente caiu aqui. Estou no lugar é mais difícil de, de pegar, tele, pegar a internet. É, por isso que eu também estou do lado de fora, estou com a máscara, peço desculpas. Bom, é, a gente tem um trabalho, na verdade, de receptivo dentro dos equipamentos da Rede da Maré. A Maré, para quem não sabe, é formada por 16 favelas. São 140 mil moradores em 47 mil domicílios. E a Rede da Maré tem alguns polos, né, alguns equipamentos de atuação físicos né, dentro dessas comunidades. Então, é, nas favelas em que a gente tem presença física, é claro que a gente acaba percebendo o maior número de casos. Porque, como eu disse, é uma questão receptiva. Os moradores que chegam até nós, a gente não tem... Uma, um censo assim, que a gente possa bater de porta em porta e entender quantas pessoas é, que possam ter sido contaminadas pelo Covid, né? O nosso trabalho é mais de recepção mesmo e de acolhimento dessas pessoas. Então, na Nova Holanda, na Vila do Pinheiro, no Parque União, é, Parque Maré, que são lugares que a gente tem uma atuação um pouco mais presente, porque tem essa questão física, a gente percebeu o maior número de casos. Então, isso já mostra para a gente que é uma subnotificação muito grande, porque, de verdade, primeiro porque é uma questão receptiva, não é ativa, a gente não está indo procurando saber, né acho que o painel inteiro, na verdade, tem essa, essa dinâmica. E, por outro lado, é, porque não realmente é, a gente percebe que se nos lugares que a gente tem mais contato, mais presença, esse número é maior, certamente isso pode também ter representatividade é, desse número né, em outras comunidades. É... Na... E aí, nessa dinâmica, o que, que a gente pode imaginar? É, a gente entregou cestas básicas nesses meses, foram três cestas básicas para moradores que estavam é, precisando de segurança alimentar. E a gente percebeu é, que, nesse primeiro momento, isso foi muito importante, mas que agora a campanha diz não coronavírus na maré precisava avançar. E como é que a gente vai conseguir avançar é, nessa dinâmica? A gente, em parceria com a Fiocruz, a Sais e outras 14 organizações, é, estamos pensando numa proposta chamada Conexão Saúde, onde já há esse teleatendimento, há um aplicativo é, rolando, divulgando né, nas, nas 16 favelas, para que as pessoas possam receber teleatendimento é, por WhatsApp, com médicos, psicólogos, é, médicos generalistas e psicólogos, e a partir desse teleatendimento, a gente conseguiu entender as pessoas que ainda estão é, vulneráveis né, à questão do Covid e até infectadas. As que estão infectadas, a gente está começando uma testagem em massa é, com a parceria da Fiocruz, para conseguir entender essa dinâmica entre testagem e teleatendimento. Então, são as duas grandes frentes de trabalho que a gente está tentando, quer dizer, que a gente está tá em atuação, esse projeto vai ser lançado agora no dia 19, porque tem outras organizações envolvidas nesse projeto, nessa dinâmica, mas o teleatendimento já está funcionando, isso já está na prática, acontecendo, e os moradores tentam, tendo essa possibilidade, tanto o teletendimento como a testagem. Há um pequeno questionário onde esse morador consegue responder, e ele, se caso for, a partir do questionário, selecionado como positivo ou com suspeita de coronavírus, essas pessoas são indicadas à testagem. Então, de qualquer maneira, é isso que nesse momento a gente está conseguindo responder. O nosso boletim continua, a gente semanalmente lança um boletim é, a respeito desses desses atendimentos que, que eu me referi e desse atendimento receptivo. Então, cada semana a gente pensa em fazer um infográfico de 15 em 15 dias e cada semana um tema novo. Esse último foi sobre saúde mental. É, né, como é que isso se dá a partir dessa dessa dinâmica de, de, de trabalho. Então, é isso, minha gente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder para vocês. O nosso site lá, o redesamaria.org.br, tem todas as informações da campanha e dessas frentes de trabalho que a gente está em atuação. Trabalho imenso, né? a gente sempre precisa de parcerias, mas... Enfim, agradeço a Tereza e também por fazer parte desse projeto que é tão maravilhoso. Obrigada, Dani. E agora, por último, vamos convidar o Seymour Souza do Lab Jaca que eu conheci agora há pouco tempo, eu estou maravilhada, estou assistindo os vídeos todos maravilhosos. Enfim, é, vamos ouvir como é que está a situação aí no Jacarezinho, como é que vocês estão respondendo. Fica à vontade. Boa. Boa tarde gente, é, meu nome é Seymour, tenho 22 anos, estou é, me recuperando agora do Covid, né? eu peguei e peguei por uma na semana passada, então fui nessas fases finais de recuperação, ainda estou com alguns sintomas. É, como bem disse, eu estou do lado Jato, que é um laboratório de dados e narrativas localizados na favela Zacarazinho, é, que versa produzir dados é, e narrativas a partir de uma perspectiva favelada, né? não só dados Zacarezinho, da mas de outras favelas também. É, também um dos coordenadores do Jaga Contra o Corona, é, que foi uma campanha é, que, que, na verdade, é uma campanha que, que por conta deu de ter é, ser sido infectado, a gente é, suspendeu as atividades, porque eu tive contato com os três coordenadores, né? Então, a gente suspendeu as atividades, estamos cumprindo o um processo de isolamento social. É, o Jaga Contra o Corona, eles atenderam quase 3 mil famílias na favela da Carezinho, com a entrega de cestas básicas. É, e é a parte quando a gente lá fala Jaca, né? A gente é, fez um cadastro de todas as famílias que a gente distribuiu na sexta base. Nesse cadastro, a gente, além de perguntar dados de raça, cor, perguntar dados é, a respeito da localidade que ela mora, já a gente também perguntou se essa pessoa já havia testado positivo para o Covid-19 ou, ou se ela tinha sintomas. A partir desse questionário que a gente tem, questionário com mais de mil pessoas, é, a gente. Pretendia então ter uma pesquisa qualitativa aí, né, para a gente entender um pouco o contexto é, do Covid-19 na favela de Acarezinho. Só que aí, logo em seguida é, veio o painel no estado das Favelas, né, e a gente entendeu que é, já era um painel completo, era um painel que é, dava conta daquilo que a gente é, queria a princípio. E aí a gente decidiu então é, pensar esses dados a partir de uma outra perspectiva, e aí surge o Lab Jaca. A gente tem produzido agora uma web-série, a gente está indo para o nosso quarto é, episódio. E aí nessa web-série a gente fala um pouco sobre o impacto do Covid-19 na favela do Jacarezinho, como isso mudou a rotina e aí a gente, é toda nossa atuação do Jago Contra o Corona, do Labjac e das outras instituições que têm atuado com a gente, ela é em parceria principalmente com a Clínica da Família, é, que tem sido um importante parceiro para a gente nesse processo é, de investigação dos danos do Covid-19 na favela do Jacarezinho. É, e aí, convém de passar aqui, apesar do Jacareguim estar localizado é, quase no centro da cidade de Rio de Janeiro Uma favela muito visibilizada na dinâmica social da cidade, né? Então a gente tem uma favela que, enfim, tem uma estação de trem dentro da favela Que passa o metrô do lado, ao lado uma das principais avenidas do Rio de Janeiro Só que ainda assim, está com um processo de invisibilização muito grande que faz com que as políticas públicas é, não cheguem no espaço é, e as poucas iniciativas que tem por, por conta das ações sociais, das ONGs, ainda são muito poucas e é um cenário de né? O Jacarezinha hoje a favela no Rio de Janeiro que tem o maior índice de tuberculose, maior do que a rocinha, inclusive, com dados que se assemelham muito, por exemplo, aos dados de países como Serra Leoa e a Libéria. É, é uma favela que sofre com, com constantes operações policiais. É, e que tem um grande número de trabalhadores informais. Né? E por que falar desses trabalhadores informais? Que por conta dessa grande informalidade faz com que, por exemplo, é, os índices de, de isolamento social dentro da favela de Acarazinho sejam muito pequenos desde o início. né? A gente está falando que existe um tipo de turística pública que é emergencial, que é a questão do auxílio emergencial, é, que até hoje não deu conta é, da, da, da demanda crescente. Né? Assim, Para além da entrega de, de feita básica, de fraldas, é, fraude geriátricas, leis especiais, a gente também é, tentou atualizar o cadastro de algumas famílias, mas uma demanda é muito grande. E aí a gente tem é, esse tipo de problema, porque a gente, por exemplo, só agora as pessoas estão recebendo a terceira parcela, do doceana emergencial. e aí como bem disse o Betinho, né, quem tem fome tem pressa, então as pessoas evidentemente saem às ruas, e aí como a gente está falando de nível de, de, de, de pessoas informadas, a gente está falando não só as pessoas que trabalham na favela, mas de pessoas que ganham seu sustento a partir da mobilidade interna da favela, né? Pessoas que são manicures, que são, manicure, é, que são é, barbeiros, cabeleireiras, donos de bar, é, donos de viroxas, de, de... de, de miciaria, então essas pessoas acabam abrindo, é, não porque essas pessoas não acreditam no coronavírus, né? Mas porque essas pessoas têm fome, essas pessoas têm pressa. E aí é muito importante a gente compreender essa dinâmica, falo muito isso, né? Quando a gente... É, eu acho que é incomparável a gente querer é, comparar, por exemplo, a aglomeração é, numa, no Leblon, por exemplo, no Zona Sul do Rio de Janeiro e, tentei, e tentar comparar uma aglomeração <coughs> desculpa gente, uma aglomeração na favela de nas favelas de Jacarezinho, e nas aulas do Rio de Janeiro, quando na verdade essas aglomerações dentro da muitas vezes, são decorrentes é da das situações que as pessoas não conseguirem, é por exemplo fazer o social e terem que ir trabalhar, e portanto vão abrir suas barras, vão abrir suas, seus salões porque essas pessoas têm famílias para sustentar, né? Então é, a gente tem tentado é muito para além da questão da, da, de agir com segurança alimentar, a gente também tem tentado fazer é, ações de conscientização, né? Então é, o jaca contra o corona, a gente costuma falar que a gente espera o fim dessa pandemia e que o jaca contra o corona tem fim mas o jaca contra a desigualdade, o jaca contra as mazelas sociais e, e, e as vulnerabilidades sociais inseridas no contexto de jacarezinho, não acaba nunca, né? Para além disso, eu também atuo é, no NICA, que é o, pré, o único pré social dentro da favela de jacarezinho, é, então, é, apesar do jaca, da, da, da, da, da ação do jaca contra o corona acabar, a gente vai continuar fazendo uma série de outras ações focadas é, em outras urgências é, que existem na favela Jacarezinho. Né? E aí, é, o contexto político brasileiro também é, ajuda com que esse isolamento não, é, acabe não acontecendo na sua totalidade. Na Jacarezinho, uma favela e tem políticos ligados à atual gestão da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, uma prefeitura que nega a ciência, uma prefeitura que nega os efeitos e as consequências do coronavírus nas favelas. Nas favelas Então, consequentemente, as pessoas acabam é, não cumprindo esse isolamento a totalidade também, para além das suas necessidades, por uma questão política que é, faz com que essas pessoas é, saiam de casa e não temam, né E aí, eu sou a viva que é isso, né? De que o isolamento é necessário, e que enfim, a gente não, a gente acabou, as circunstâncias que fizeram com que eu não cumprisse o isolamento eu sei, eu e foi um dos pontos do atabans infectado, mas ainda estou mal. É isso, gente. agradecer agradecer a oportunidade assim, da Cruz da Rio para a gente, para a gente continuar construindo junto e visibilizando essas iniciativas faveladas e periféricas. Obrigado. Muito obrigada Seymour. Então, beleza, agora a gente vai passar para as perguntas e respostas com a Tati Lima coordenando. Tati? Oi, gente, essa é Tatiana Lima, repórter do Rio Monte, gerente de redes. Uh, e agora a gente passa para as perguntas. Né? Importante destacar que a gente chamou essa coletiva de imprensa, não apenas é, pelo essencial trabalho que o painel está fazendo, mas também pelo que qualquer painel que tente é, monitorar e mapear a questão do Covid-19 no Rio de Janeiro, em especialmente periferias e favelas, não consegue que é trazer essa parte dos relatos da dor e das ausências, ausências de políticas públicas que não são de hoje, mas também é potencializar as, a organização civil da favela e legitimá-la. O que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro não são ações de solidariedade, são ações de uma de um órgão político, né, de uma presença política comunitária que sempre existiu nas favelas durante anos e que, mediante ao total abandono do poder público, não só no enfrentamento ao Covid, mas aos efeitos do Covid, a crise econômica, essa favela se viu é responsável por mitigar situações dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus familiares se colocando, inclusive, assim como os médicos, os enfermeiros e tantos profissionais de atividades essenciais na linha de frente, né? Tanto que temos aqui pessoas que, é, como o SEIMO, que está se recuperando né? nesse momento da Covid-19. Então, é muito para falar desses dados, mas também para falar do que nenhum dado consegue mensurar, chamando a atenção para a quantidade de painéis que existe no Rio de Janeiro e que isso só pode significar uma coisa, subnotificação. E aí a gente tem que pensar por que, que existe essa subnotificação. né Não é só um negacionismo, e não é só um negacionismo da ciência pelo governo, mas também tem toda uma gestão de políticas públicas, ou melhor, uma uma gestão sim, mas para ela realmente não existir. Não podemos cair, eu acho, que na falácia, na ideia de que não deu, é que era grande demais para para o Estado responder. né Essas pessoas que estão na linha de frente mitigando os efeitos colaterais e ajudando na sociedade civil organizada da favela, né que se tornou visível agora para a imprensa, elas sempre fizeram isso. né Essas ações, essas potências, seja na área de profissionais, de cursos, como agora nesse enfrentamento do COVID da área de saúde. Mediante a isso, queria abrir agora para as perguntas dos colegas uh, da imprensa. Obrigada. Teve uma pergunta já colocada, né, Richard? Sim. É, a Alana ela perguntou é, como os coletivos e organizações pretendem fazer para combater justamente a notificação referente ao COVID-19 nas favelas e a negligência, desculpa, negligência, de atendimento do estado eu posso falar um pouco lá da maré porque a perspectiva é exatamente essa desse combate né é o fato da gente estar tá pensando na telemedicina e na testagem é exatamente a maneira que a gente está percebendo é para mitigar porque a gente não vai resolver esse problema né a gente não vai chegar na casa em casa mas a gente vai mitigar então acho que uma coisa importante é a parceria que a gente faz com organizações também do governo como a fiocruz organizações eh, também da sociedade civil organizada, eh, laboratórios, empresas, qualquer parceria é bem-vinda nesse momento. E a partir dessa construção desta parceria e de diversas outras, que a gente está conseguindo fazer Conexão Saúde. A ideia inicial, Alana, era inclusive a gente poder ter, para além do aplicativo do teleatendimento e da testagem em massa, a gente tem um ponto né, de referência, um centro de referência para a Covid dentro da Maré, que está fazendo essas testagens, a ideia é que a gente também pudesse ter um polo de acolhimento, sabe, de atendimento específico para doentes de Covid. A gente não conseguiu, infelizmente, essa, essa etapa. A gente conseguiu ter atendimento com, com o know-how que tem a SAIS, que é maravilhosa, a partir disso com a Fiocruz, com a questão das testagens, né? que estão doando um número de testes bastante significativo para a gente, e com isso a gente consegue pelo menos chegar perto né? de um valor, vamos dizer assim, um pouco mais próximo da realidade foi a maneira que pelo menos aqui na Maré no conjunto de favelas de Maré a gente está conseguindo combater ou pelo menos lidar com a negligência do Estado e também com a subnotificação sub de casos. Mais alguma pergunta da imprensa? Alguém que abriu o microfone para falar diretamente com os relatores? Eu teria uma pergunta. Sim, certo. É, pode fazer. Daqui de São Paulo é, falou-se bastante em opções de doações. As doações obviamente são indispensáveis nesse momento de Crise imediata, mas elas tendem a se reduzir ao longo do tempo. É, o que é preocupante, né? Porque a gente não tem um fim da pandemia à vista. Gostaria de perguntar sobre ações mais específicas de, de economia solidária, projetos que não são exatamente de doação, né? Cooperativas, sistemas mútuos de apoio de trabalho. Alguém para responder a pergunta do Sérgio? A questão do, da diminuição das doações. Vamos lá, Douglas. Oi. Então, eu posso... Acho que é uma questão importante, né? Que nas favelas existe uma, um movimento econômico muito forte, né, muito grande. As pessoas já se viram, o comércio é muito intenso... É, não posso generalizar, mas eu sei que em muitas favelas isso acontece de maneira muito forte. É, eu não estou aqui representando o projeto Semeando Amor, mas é um projeto que em Rio das Pedras tem uma ação, junto com o um coletivo Sementes, é, que é de formação e geração de renda, né, a partir do aproveitamento integral de alimentos e tal. Eu estava para iniciar justamente nesse momento as vendas, né? diante da favela, mas nesse momento eles estão enfrentando uma grande dificuldade, há uma necessidade muito grande né, das pessoas, muitas mulheres empregadas que participam do projeto estão nessas atividades, mas não está tendo uma possibilidade de venda muito grande, porque as pessoas estão desempregadas, estão tendo que, né, muita gente paga aluguel, enfim, então está tendo uma dificuldade muito grande de manutenção dessas ações que já existem. Essa economia solidária na favela é antiga, né? já existe, mas nesse momento elas estão com dificuldade até de se apoiarem, porque justamente é um momento de desemprego, de retração da economia, né? as pessoas que compram estão desempregadas e isso gera todo um impacto econômico. Por isso a demanda também é muito forte em relação a um apoio governamental dessas, desses pequenos comerciantes, desses vendedores, né? para que eles sobrevivam. A Ana levantou a mão para responder. Sobre a economia a solidária, é, nós, é, enquanto associação de mulheres, nós estamos com diversas estratégias, com vários planejamentos, justamente porque, nesse primeiro momento, nós é, fizemos ações humanitárias, né, e agora, num segundo momento, nós estamos planejando é, ações pós-pandemia, em que a economia solidária, com toda certeza, será a melhor válvula de escape para minimizar os impactos negativos, impactos econômicos negativos, devido à grande alta de desemprego, aos enormes problemas de pessoas que perderam suas moradias, então com toda certeza ah, o nosso enfoque agora é num, num planejamento pós pandemia, é totalmente baseado na economia solidária e nós estamos aqui nos programando, nos arranjando né? é, de forma embrionária, de dentro para fora, é, para a montagem, a implantação de cooperativo de coleta seletiva, eh, cooperativa de costura, cooperativa de, de alimentos, enfim, com toda certeza a economia solidária é a base da, dos nossos planejamentos, das nossas ações em pós pandemia. A gente não pode não falar do GT de renda, né, da, própria, é, da favela sustentável, porque o painel o tópico do painel é da visibilidade para as, para as pequenas empreendedoras que estão dentro das suas comunidades e que esses líderes apresentem para, para a gente quem são essas pessoas. E a ideia do painel é que outras pessoas de, outro, de outra condição possa ver o painel ver esse trabalho. E a empresa poderia trabalhar muito com a gente em relação a isso, para divulgar o trabalho dessas é, artesãs, é, pequenas confeiteiras, mulheres que estão dentro da sua comunidade. E a gente tenta, de é, dentro do nosso território, apresentar esse trabalho para essa mulher. Então, assim, nós estamos fazendo nosso trabalho, né? A gente não está. A gente, no momento, realmente, a gente sabe que as doações realmente diminuíram. Aqui mesmo, a gente tinha uma base de 300 recestas básicas por semana. Agora, a gente só tem 100. E a gente precisa se reinventar como ajudar essas famílias. É, e também a gente está tentando que como os de material reciclado. Então, assim, os líderes que fazem parte da sociedade, ela está tendo tá esse suporte, pensando já como que a, a, a comunidade desenvolva é, renda para essas mulheres, porque a gente sabe que o vírus está aí e que o problema vai ficar muito mais sério. A gente sabe se a gente não pensar em como fazer a economia do nosso território circular. Ter. Então, a própria imprensa pode ser um parceiro da, da, da, da nossa vida. Daniel, eu acabo de postar ali no, no chat o link dessa live que vai ser segunda-feira agora é sobre como as artesãs de favela estão se, é, se reinventando na pandemia né? é, e o papel da economia solidária. Tem uma pergunta aqui da Amanda para o público e depois a gente vai ouvir da Karen, né Tati? É Isso, de... exatamente. A Karen do Voz das Comunidades. Beleza. A pergunta da Amanda é, ela gostaria de saber dos moradores e líderes comunitários qual é a perspectiva futura que vocês têm em relação à pandemia nas favelas. Como é que vocês vejam esse futuro? Não sei se é próximo ou médio prazo, enfim. Quem quiser falar, só abre o microfone. Será que é o Nil, pode falar. Cara, o que funciona é os homens, né? e os desafios. Então, nós temos pra frente um desafio muito grande, que é a cidade que novos tempos, é um novo tempo, dentro e fora das comunidades. E como eu disse lá atrás, o problema da comunidade são todos os desafios que elas já de andar A falta de saneamento básico, a falta de acesso à água, tudo isso já, já é uma realidade nossa. E a gente estava pensando isso aqui hoje. Né? Por que não? É, a gente está pensando nossa comunidade para pensar o futuro. Então, o álcool gel vai ser uma realidade por muito tempo e é uma coisa que, fora da comunidade, nunca é é né? a gente já tinha estimada. É uma questão A gente vai ter que reinventar e, e entender que nós estamos no momento de apresentar a informação da cultura. A cultura de limpar sempre as mãos, a cultura de mudar da sua casa, com o que você tem, se Se não tem álcool gel, se tem água, ele vai ter que reinventar. E ele entender que por mais difícil que esteja, isso tudo vai passar. E o que a gente tem sempre que olhar para frente, dessa forma, que é o um momento e tudo, tudo passa. Quando a gente estamos tá unidos, tudo passa, entendeu? Então, assim, é, para mim, eu estou aprendendo a me reinventar dentro do meu trabalho, porque eu, eu sou empreendedora social, eu não sei fazer outra coisa hoje, eu não sei é, cuidar do outro. Né? Eu dedico minha vida mais de anos a fazer isso. Quando vier a, a, a pandemia, eu não tenho emprego é, formal. E é, os projetos pararam. Meu esposo é um operário. Viu o salário dele ser diminuído em 70%. E aí? O que, que a gente vai fazer? A gente teve que se reinventar. E todos nós, líderes comunitários, não temos que reinventar. Todos. E juntos, pensamos juntos. Então. Nosso maior desafio, o desafio grande é, mas a gente não está sozinho. somos milhões, somos milhares para Brasil. E todos, muito bem decididos, sabe por quê? Porque desafio a gente enfrenta todos os dias, e esse é só menos mais um, só isso. Assim. Obrigada, Nil. Ana Paula também levantou a mão. Ana Paula, fica à vontade. É, no rebote do negacionismo que nos é, funciona como um pesadelo em nossas vidas eu me deparo com, com muitos relatos preocupantes que são se quando a vi, quando a vida voltar ao normal ah mas daqui a pouco tudo vai voltar ao normal primeiro ponto antes da gente se reinventar é primeiro a gente conscientizar as pessoas, principalmente as nossas comunidades, de que o normal não vai voltar mais. Então, não existirá o normal, nada será como antes. Então, acho que o maior desafio hoje, enquanto liderança comunitária, eu penso que a gente trabalhar a conscientização dessas pessoas. E por quê? O normal ele ficou no, no passado. É, a gente não vai, é, daqui a pouco, para uma festa como se nada tivesse acontecido. Então, é, o, a nossa palavra de ordem hoje tem que ser, antes de ações humanitárias, antes de, de pensar em economia solidária, é informação, conscientização, sensibilização e mobilização social. Porque a gente precisa é, esclarecer a população é, sobre a realidade. Se os que hoje fazem parte é, da, da, da, do, do, do, da parte que, que nega, que, que não acredita que é, só uma capac... que é só uma gripezinha, gente, eles acham que daqui a pouco você vai poder fazer um churrasco ali na laje, com todo mundo dentro da comunidade, no campinho, no campinho ali. Então, não vai ser assim. Então, é, nós, lideranças, precisamos é, focar na informação, na conscientização dessas pessoas que fazem parte do grupo negacionista. Infelizmente, é uma, uma nova vida, uma nova realidade para os que sobreviverem, né? Pode falar? Pode, fica à vontade, Semi. É. É, eu acho que é muito difícil falar do novo normal quando as coisas continuam muito bom, né? E aí, eu, sendo, talvez seja um pouco polêmico falar isso, mas é a gente compreender também como as dinâmicas sociais têm se dado na fazela num período pós-pandemia, né? É, é entender que esse isolamento, ele, talvez no momento em que ele foi cumprido com maior êxito e que teve o maior, a maior aderência foi no mês de abril é, e aí maio e aí fim de maio e de junho, você já viu uma certa normalidade e algumas favelas por exemplo, os pais que já voltaram e com a mesma combinação e muitas vezes muito maior, então é muito difícil a gente falar, né? E talvez o novo normal seja o um novo normal tem algumas pessoas que foram mortas pelo Covid-19, né? É, e isso talvez não seja o suficiente para que as pessoas entendam que a gente precisa é, adotar certos tipos de medidas sanitárias para que é, isso não persista por mais tempo. né? Mas o novo normal, e aí falando na parte de uma perspectiva de alguém que atua no Jacarezinho e que circula por outras por outras favelas do Rio de Janeiro, o novo normal é só um novo normal sem vidas né? tem algumas vidas que foram tiradas. E aí é, talvez esse novo normal ele só pode e só vai ter sentido por quem de fato perdeu algum ente querido, quem de fato perdeu um amigo, uma pessoa muito próxima. Mas para as pessoas que ainda, é, infelizmente, que, infelizmente, não tiveram essa experiência e que é, um, um, um, um certo modelo de vida, um certo tipo de vida, que é quase o mesmo modelo de vida anterior, né? Então, assim... É difícil pensar no novo normal Quando, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de Política pública, a gente não tem Um novo tipo de política de segurança É muito fácil cobrar que os moradores de favela É muito fácil cobrar que os moradores de periferia Ajam de forma diferente durante a pandemia Quando o próprio poder local, quando o próprio poder estadual Federal não agem de, de modo diferente né? Não agem de modo de garantir Que essas pessoas, por exemplo é, Não se aglomerem em transporte público Não agem de modo como, como, como Por exemplo, as pessoas é, com o isolamento social, não dando Assim, é, é, o auxílio emergencial, não agem de modo, por exemplo, que as pessoas possam se sentir seguras nas suas casas, por exemplo, com a mesma política de segurança pública, então é muito fácil pedir que os moradores de favela é, agem a partir de uma outra perspectiva de novo normal, quando o poder público, que é quem cobra esse novo normal, não age de modo de garantir que essa normalidade seja vista a partir de uma outra perspectiva e seja vivida de, um outro, de uma outra maneira, né? então acho que é isso. Então, a gente agora vai chamar a Karen, do Voz das Comunidades, que chegou agora há pouco, né? Era uma das pessoas que ia fazer uma apresentação mais cedo. É... Na verdade, era a Melissa, mas Melissa não conseguiu estar conosco. Então, a Karen veio contar um pouco como estão as coisas no alemão. Boa tarde. Já peço desculpa pela Melissa né, e pela Marcela, que iam está aqui desde o início, mas houve um imprevisto. A gente está fazendo uma ação agora na Cidade de Deus, então a equipe está numa correria. E, e eu estou muito feliz em poder voltar a falar sobre o que a gente já vem conversando já desde a semana passada. E, infelizmente, os dados só aumentam. né? Eu, como jornalista, estou acompanhando todos os dias os dados das favelas em relação ao Covid. E 4.767 pessoas confirmadas dentro das favelas não, não é algo que possa passar desapercebido, né? São 652 mortes. Essas mortes que foram computadas, fora o que ainda não chegaram até nós. Então, assim, é um dado muito alarmante. E eu estava ouvindo a fala do, do rapaz do jacaré, né? E... E eu passo das minhas falas a fala dele. Não adianta nada a gente falar sobre o Covid sem ver as outras coisas que estão acontecendo dentro da favela. Hoje o Voz acompanha 25 favelas no Rio de Janeiro. Então, hoje, em primeiro lugar de pessoas infectadas por Covid é a Maré. Que a Maré também é um complexo gigantesco. Então... A, a, o alto índice de Covid está sendo na Maré, em segundo lugar está sendo na Penha, em terceiro lugar no Alemão e quarto no Jacaré. Então, assim, nos causa muita tristeza, porque desde o início nós fomos abandonados pelo poder público e eu como jornalista tenho os dados, tenho, tenho as, as os relatos dos moradores que estão passando por tudo isso, Fora as ONGs, as instituições dentro da, da, das favelas, estão se desdobrando para tentar ajudar. É o verdadeiro nós por nós dentro da comunidade. Não adianta porque as cestas básicas da Prefeitura e do Estado não estão chegando. R$ reais de auxílio do Estado não mata a fome de ninguém. R$ reais hoje você não consegue comprar nada. Uma, uma ajuda de cem reais você não consegue fazer uma compra com um básico eu não falo de carne não gente eu falo de arroz e feijão e, e macarrão olha essas coisas você não consegue e não adianta pensar numa estrutura aonde alimentação é só composta por isso porque tem gás tem tem a mistura tem todos os fatores que não está sendo assistido, é, levanta o fato também das crianças, das crianças estarem completamente abandonadas pela, pela educação mesmo, porque não adianta colocar, colocar, uma, é, colocar aulas online, sendo que nem todo mundo tem acesso à internet, os serviços de internet não chegam dentro da favela, então é muito complicado isso, nem toda criança tem um computador, um celular, uma família com quatro, cinco filhos não consegue ter acesso a uma aula, então como, como assistir essas famílias? Então, a Covid-19, ela veio escancarar, ela veio escancarar toda essa situação que a gente já vive há séculos, só que agora tá muito mais latente. Karen, Oi. uma cesta básica que vem um quilo de arroz, um quilo de feijão, ela dá para quanto tempo na média de uma família com seis filhos? Tati, que é a média do eu... alemão. Tati, eu tô arrepiada porque eu recebi um vídeo, um vídeo de uma moradora que ela mostrava para gente é, o leite em pó que a criança recebia e o leite ele não se misturava com a água. E ela falava como eu vou dar isso pro meu filho de oito meses de idade? Como essa senhora vai alimentar um filho com um leite que não se mistura? Como ela vai dar isso para a criança? O ovo, que é uma cartela de ovo, já estava com cheiro de estragado. Porque eu não sei se é o caminhão, o calor, o que acontece no caminho até chegar essas pessoas, porque esse, o, o ovo estraga. Uma cartela de ovo estraga, dependendo de como é que ele vai estar. Tá. Um quilo de arroz, Tati, dependendo da família, uma família de duas pessoas dá para amanhã e de noite. Agora, uma família com cinco, seis pessoas, só dá para almoço, que é um quilo, um quilo, um quilo é muito pouco, e para passar o um mês, né Tati, passar o um mês, como é que a pessoa passa um mês com isso, e engraçado que só pensa no, no almoço e janta, a criança não tem direito, a família não tem direito no lanche da tarde, não tem direito café da manhã, ela só pode almoçar e jantar, só isso. E não é só comida, gente. Imagina uma família de oito pessoas trancada dentro de casa. As casas aqui no Alemão é uma grudada com a outra, sabe? São becos bem apertados, não tem ventilação. Eu tô falando com local de fala por eu morar no Alemão. Eu conheço cada beco e viela daqui. Então, assim, é difícil acesso. Tem lugares no Alemão que nem luz tem. Como é que eu vou falar para o para criança falar assim, ah, vai lá na internet, tem aula lá, a professora deixou o trabalhinho lá, você não tem nem luz, sabe? É, eu estava conversando hoje com, com o pessoal do BOSS do, do e eu estava falando assim, gente, como é que estamos abandonados? Nós estamos abandonados, nós estamos largados à morte, não adianta, eles não querem que a gente saiba ler, não querem que a gente saiba escrever, não querem que a gente procure os nossos direitos, eles não querem, não querem. Isso é muito triste. A favela está extremamente abandonada. É o nós por nós que está funcionando desde o início. É um ajudando o outro, é um buscando por outro. Gente que nem sabe como é que, que, que fazia para conseguir cesta, como é que fazia para buscar as coisas. Vendo essa necessidade, começou a buscar na internet, começou a pedir a um e a outro e está fazendo muito mais que o poder público que diz que faz um planejamento, que faz isso, que faz aquilo. Gente, Simples, está fazendo muito mal má... com quem a gente colocou lá no governo. A gente não, porque eu não coloquei ninguém, mas... <risos> mas quem colocou lá. Então, assim, eu, como jornalista, eu fico extremamente perplexa, sabe, de noticiar essas coisas. Os casos que a gente pega, é... o número do aumento da favela é muito grande. A gente tem feito matérias diárias sobre o Covid, quem quiser pode ir lá no site do Voz das Comunidades e acompanhar. Além do site, a gente tem um aplicativo, então a gente relata todo momento, todo dia, a gente está colocando atualizações dos dados. Então, assim, eu fico muito preocupada, muito preocupada, porque o que está sendo negligenciado para a gente agora vai refletir lá na frente. Obrigada, Karen. Mais alguma pergunta? Os colegas jornalistas estão acompanhando. Eu acho que essa é a oportunidade da gente falar para além dos números. Então, mais alguém? Tati, Fala. eu só quero deixar claro que no Rio de Janeiro existem muito mais que 25 favelas. Só que os dados da prefeitura, eles não chegam até nós. E a gente consegue computar apenas 25 favelas, a gente está querendo fazer mais favelas, computar mais, mas é muito difícil computar esses dados, é muito difícil alcançar essas pessoas, porque existe uma série, uma série de empecilhos até a gente chegar a esses dados comprovados. Então, hoje, o Voz consegue captar 25 favelas, mas são muito mais favelas, muito mais casos que a gente ainda não chegou, mas, em breve, a gente vai conseguir falar desse, dessas outras favelas. Inclusive, a ausência do direito ao CEP, né, Karen? Muito, muito, muito. Por exemplo, o Complexo do Alemão ele é dividido em bairros. Ramos, Bom Sucesso, e Auma. Então, assim, a gente tem muita dificuldade, é, não tem um CEP certo para o Complexo do Alemão. Acredito que em outras favelas também as pessoas tenham bastante dificuldade. Então, chegar até essas pessoas é um trabalho bem complicado. É, falar que o poder público dificultou bastante o nosso trabalho, mas a gente não vai desistir, não. Obrigada, Karen. Mais algum comunicador ou jornalista tem algo para falar, perguntar ou, ou falar para a gente ir encerrando a coletiva? Podem abrir o microfone, gente, quem quiser falar ou falar pelo chat. Pode falar, Elaci? Como é que estão as coisas aí na Vila Cruzeiro? Boa tarde. Estamos bem, estou aqui agora na instituição, estou com algumas crianças perto de mim, mas feliz por ouvir as falas das colegas, fiquei muito feliz em ouvir a cada um falando seu depoimento, falando as suas experiências, fiquei é, também assim, impactada com o que a Karen falou, porque é a nossa realidade, a gente que mora dentro de comunidade, então é tudo isso que nós vivemos, nosso dia a dia aqui, e realmente com essa pandemia vai ser uma... O marco que vai ficar na história das nossas crianças, das famílias, da comunidade do Rio de Janeiro, que não vai ter como vai, é, revogar, né? Porque isso aí vai ser um buraco, vai ficar vazio. E essa perca enorme que a gente está tendo aí de vizinhos, de amigos, ainda mais agora também com o aprendizado das nossas crianças. Quer dizer, é muito complicado. É, então, agora, encerrando... É, só para lembrar, né, a gente aqui está construindo um painel de dados, mas que nem foi colocado aqui, os dados são uma ferramenta, né? a informação, o que realmente a gente está vendo nessa, nessa, nesse momento todo é a proliferação de iniciativas e respostas das pessoas, dos moradores, das lideranças, dos mobilizadores de favela, e é por isso que a gente resolveu não focar nos dados nessa coletiva. É, por isso a gente chamou é, a coletiva Por Trás dos Números do Coronavírus nas Favelas, o tamanho da tragédia que a gente está ouvindo aqui hoje. Esses relatos de, do escassez de recursos públicos, é, da diminuição de cestas básicas, a, a dificuldade de auxílio emergencial, é, enfim, a questão da água do saneamento, é, do, da educação precária, tudo precarizado nesse momento mais do que nunca. E foi por isso que a gente focou hoje nessas, nesses depoimentos. É, eu Espero que todos possam é, fazer referência a esses depoimentos nas matérias dos jornalistas que tiverem aqui, buscarem todo mundo que falou, é, para, para, para, enfim, para tocar as pautas futuras, para não ficar as mesmas pautas sendo re é, configuradas com base nas na, enfim, na pra, precariedade e sim na abundância de resposta e na negligência do Estado. É, então, não sei se, enfim, a gente vai encerrar agora. Eu, eu não gosto nunca de encerrar encontros. Fazendo um cruzamento é. de dados e relatos, né, Tereza? Opa! Fazendo um cruzamento de dados e relatos, né? Já que a gente não tem uma testagem em massa da população, e nem acesso aos testes, né? Porque muitos, inclusive das que estão na linha de frente, que souberam que já têm, é, que já tiveram COVID, ou que, uh, sabem porque enfim, reuniram recursos para pagar testes em clínicas privadas. Então, a gente não tem, né? Justamente por isso que o painel vem com essa metodologia da autodeclaração é, uh, e de se pensar no monitoramento dos casos possíveis, né? Conforme a OMS coloca, só que justamente por saber que isso não consegue, ainda assim, mostrar né, a, a, essa tragédia por trás dos números, a gente puxou essa coletiva a partir desses relatos, pensando que é importante essas matérias jornalísticas agora fazendo esses cruzamentos entre relatos e dados. Isso mesmo, Tati, obrigada. Vamos tirar então uma foto aqui de quem está presente, quem quiser ligar a câmera, a gente sempre tira as fotos no final. Bom ver todo mundo. Opa! Ah, tem gente ainda ligando câmera. Vou tirar mais, gente. Vou ficar tirando aqui até e você chega. Então tá bom, obrigada a todos. Quem quiser participar do grupo, do painel. Nossas reuniões são, são essa hora, toda semana, é só entrar em contato. Sempre as duas. Super bem-vindos. Obrigada obrigado. a todo mundo.